Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre um cara que copia vídeos Bom, pra quem é meio antigo assim no canal ou assiste o canal há uns 2, 3 meses Sabe que eu já fiz um vídeo sobre ele E pegou até que bastante visualização Mas hoje eu não tô aqui pra reclamar Ah, ele tá copiando Mas tem pra comemorar uma coisa Autorização Criaram um fake dele só para poder fingir que ele não tá copiando Mas é isso, e não se tem um fake que tá com uma foto preta dele E qualquer coisa que ele esteja copiando, que tá, é, não é Ele ele parou de copiar Tá, então bora lá Pra começar, eu tô falando do Reis das Animações com Y, tá bom, né? Enfim, ele copiava vídeos do de Youtubers Ele baixava o vídeo, colocava um filtro de bolha, normalmente ele colocava E um filtro de umas luzinhas lá E com qualidade muito ruim, sério, tava muito ruim aí e por isso que ninguém gostava dele mas pouca gente conhecia ele então não tinha problema no início mas depois de um tempo ele, ele mas depois de um tempo ele foi ficando famoso primeiro ele copiava YouTubers pequenos mas mesmo tendo pouca pessoa conhecendo ele já ele teve o canal derrubado depois de um tempo por causa que colocaram bastante denúncia e depois que ele voltou ele começou a copiar YouTuber toda hora até YouTuber que não era de animação ele começou a copiar e depois de um tempo, ele, ele foi derrubado de novo. E ele foi criando os canais, mas teve uma hora que ele cansou. Simplesmente cansou. E ele fez um vídeo num outro canal que ele criou, que foi o Rei das Animações, que ele criou outro canal. E ele, ele mandou um vídeo dizendo assim, com uma pergunta. Pessoal, me perdoem. Dá like que me perdoa. Não foi uma pergunta, sei lá, agora que eu vi. E ele tava pedindo desculpas. Tá, todo mundo aceitou, mesmo a gente, mesmo aceitando... Tinha, tava reclamando de ter copiado já uma vez. Só que mesmo assim o pessoal aceitou. E agora tá todo mundo apoiando ele pra poder fazer um, umas animações original dele. E ele realmente está fazendo. Ele fez um vídeo aí mostrando e ele digitou. Eu não vou mais copiar, né, aqui Legal, ele não vai mais copiar. E ele tá fazendo a animação dele. Pelo menos não, ele... ele ele não tá copiando os outros e com o tempo ele vai melhorar e vai ficar uns um, um vídeos legais. Mas mesmo assim, mesmo ele tendo já feito isso anteri anteriormente, ele, ele parou de fazer isso. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e tchau!